Acho que nós temos duas frentes aí, a, a, a contribuição na atenção direta não é? e a contribuição política na, integrando os movimentos e a luta contra a situação que nós temos hoje de descaso, de abandono, de é, falta de atenção, de negação da própria cidadania. O Conselho Federal de Psicologia vem trabalhando no sentido de garantia de direitos. Né, para o cidadão há bastante tempo e, e também há bastante tempo trabalhando, uh, tendo um olhar especial para a questão dos portadores de sofrimento mental que são também uh, acusados de faltas, né, de infrações legais e que são recolhidos e retirados da sociedade.